A cidade de São Paulo tem um orçamento de 52 milhões. São receitas que vêm dos impostos de PTU, de ICMS. Esse imposto tem que ser revertido em serviços para a população. Dura 54 mil verso okay, 54 mil. Futuro junho é 54 mil valendo junho. Compra 75 mil! <missos> 75 mil! Vendo o 75! 300 Vendo 300 75! Vendo 300 75! Vendo tem compra! Vendo tele a 75! dia! O enfrentamento brutal por essa... Se a inflação está subindo, o que eu teria que fazer? Subir a taxa de juros a tal patamar que eu conseguisse contornar ou controlar a inflação. Só que do jeito que é montado, e do jeito que a gente está vivendo, né, as mudanças que estão ocorrendo agora, o Banco Central teria que subir a taxa de juros a tal patamar, mas a tal patamar que essa nova classe C virasse D e, e de novo. Companheiros, retiro de votação. O um na mão. proposta 1, não fazer a greve e abrir a campanha guerra pela redução.